Segue jovens animados em uma resenha entre amigos. E, e, e, e, e, e, e, Tinha tudo para ser uma noite normal e eles se divertiam muito com seus bichinhos. É um rio. Rio. E, se Até que decidiram dar uma volta em busca de mulheres. You know, he's now, so. bro who is that you're messing with me e lá foram eles mas no meio do caminho eles foram surpreendidos oh my god oh my god bro what are you doing jesus christ oh, my god. bro back up we're doing drive away dude drive away turn turn on. drive away drive drive away we're my my my car is off. are you no stop dude, stop turn on Oh my god! Turn on! Whoa, stop! Just go! Stop! Oh my god! Oh my god! Drive! Oh my god! Oh! Oh my god! Drive! What are you doing? Sim, um maníaco surgiu bem diante de seus olhos e veio na direção do carro com uma faca na mão. O mais estranho é que ele desapareceu como se deixasse de existir. Como isso é possível? Depois deste incidente, eles voltaram para casa. Será que eles foram vítimas de algum tipo de brincadeira ou de algo paranormal? Opine nos comentários. assustador e horripilante, aconteceu em mais uma aventura de investigação sobrenatural nessa lenda onde existe uma casa abandonada e assombrada por o um fantasma assustador de uma mulher que ali viveu há muitos anos e hoje atormenta quem se atreve a entrar neste curioso lugar onde ela aparece e se materializa. Silêncio. Essas na frente isso não tinha né? Parece que ela foi forçada ali, ó. Vou segurar aqui pra eu pular. Não tá um cheiro estranho aqui? Ah, esqueci. É o fantasma da mulher de branco que tá aqui? Enquanto exploravam a casa, sons estranhos foram ouvidos. Silêncio. Vamos fazer. Olha lá, cara! Olha lá, cara! Olha apareceu? Foi quando, de repente, ela veio. Sim, a mulher de branco. Lá está ela. Ela estava ali a todo momento, os observando de cima daquela árvore. Não, não, não, não, não, não, não, não, Bom, ela já se desmaterializou. A gente acabou é de olhar, velho. Tá maluco. E vamos ter que ir lá fora ver, cara. Caramba, cara, que... eu, eu juro, por ter hora que eu vi me deu um par... Não tem cara. ela aparece Verdade, verdade. Hã? Huh? Verdade. No episódio anterior Tiago e Thaís estavam explorando a casa do feiticeiro quando foram surpreendidos pela seita satânica que havia os proibido de visitar o local. Eles furaram os pneus de seu carro como forma de retaliação. Tiago! Tiago! Tiago! Pelo amor de Deus! Fica parado! O que você está fazendo isso aí velho? Eu te avisei para você atender o telefone. O é, que vocês estão tá fazendo meu? Eu vou matar vocês, velho! Eu vou matar vocês, velho! tá aí matando ninguém, é não, rapaz! Viva a polícia, Thiago! Atende o telefone! Thiago, eu vou! Envolver a polícia nisso aí, vocês sabem o que vai acontecer, né? Pelo amor de Deus, velho! Pelo sim. amor de sim. Deus, sim. cara, o que vocês fez aqui, cara? Vambora! Se ligar pra polícia, eu vou atrás de vocês e da sua família! Pelo amor de Deus, velho! Bom, o recado foi dado. <risos> O que, que eles fizeram véi? Não sei, pra, pra onde eles estão indo <risos> Meu Deus do céu que... Olha aqui velho? o que, que eles fez cara Vem pra cá Tiago eles são de carro O que que a da mãe fez velho. O que eles fez véio? Cemitério da Pensilvânia Estados Unidos Um cidadão estava pelo local a vagar quando não viu a hora passando e, quando se deu conta, já estava trancado ali dentro. Enquanto explorava o cemitério, ouviu uma música vindo de dentro de uma tumba. Oh, give me a freaking break. Ele teve uma visão estão Que um defunto se levantou do caixão e foi observá-lo. Logo depois, voltou para o seu local de descanso. Depois deste evento, ele pediu ajuda e deixou o local. Um grupo de jovens da igreja estavam se preparando para gravar um vídeo cantando e tocando louvores do momento. Tudo estava indo bem quando um deles viu algo se movendo através do retorno da câmera. Foi um objeto que estava sobre a cadeira logo atrás. Ele ficou sem entender, mas quando aconteceu pela segunda vez, eles ficaram em estado de alerta. Bom, Satanás não está nem um pouco satisfeito com o trabalho que estava sendo feito.